Se escolhermos ao acaso um número do conjunto de 1 a 300, né? A probabilidade de sair um número que não seja múltiplo de 4, é de Aí você vira para mim e fala: "Meu Deus! Tem 300 números ali, Renato". Galera, primeira coisa, segura o tchan, que agora tu tem a tríade do método MPP ao teu por favor, né? É óbvio, não dá a gente comparar Concurso um onde a gente resolve mais 300 questões em vídeo com vocês, te preparando para o concurso do FRJ. Começa é a aula que eu estou resolvendo algumas, né? Opa! Entrou uma ligação aqui? Que loucura! <risos> tá doido? Vamos lá, eu gravo no iPad, tá conectado com meu... o meu. Deixa eu botar aqui no modo avião para não acontecer mais isso. Pronto! <risos> vamos lá, não vai mais acontecer isso. Então vamos lá. Escolhemos a casa, o número do conjunto, a oh, coisa, né? A aula é gravada. Eu podia mandar a petição, mas não vou mandar, não, velho. Aqui é de verdade. Essa é uma coisa que os nossos alunos falam muito, né? Que as aulas, a gente parece que tá junto ali. Isso a gente deixa a gente muito feliz. Vamos lá. É, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, menos 50 já me mostrou que o problema é de probabilidade, tá? Probabilidade, e aí a técnica R, né? Ela me mostra que que ela me mostra, a técnica R, ela me mostra que para resolver isso eu preciso fazer o que eu quero sobre o total, porque a probabilidade no final das contas é isso o que eu quero sobre o total. Então vamos lá, eu quero, eu tenho de 1 a 300, tá? Eu tenho aqui os números de 1, 2 até o trezentão, tá bom? Até o trezentão, eu tenho esses números. Ele quer a probabilidade de eu escolher um número e sair um número, né? Que não seja que não é múltiplo. Vou botar assim: múltiplo de 4. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer, galera? Para achar quais não são múltiplos de 4, se eu fosse assim, normal, eu vou demorar muito. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu sei que de 1 a 300 eu tenho um total de 300 números, beleza. Tem um total de 300 números. De 1 a 300, deixa eu fazer minha divisória aqui, para ficar organizado e você entender melhor, tá bom? De 1 a 300, eu tenho um total de 300 números, tá? 300 números. De 1 a 300, tem um total de 300 números, né? Deixa eu botar um total de 300 números. Cara, se eu achar, eu não sei como achar os que não são, mas eu sei achar os que são múltiplos de 4. Se eu achar os múltiplos de 4, né, vamos supor que eu tenha 30 múltiplos de 4. Quantos não são? 300 menos 30. É mais fácil. E como eu faço para achar os múltiplos de 4? Pega o bizu. Agora é que entra o método MPP na tua vida. Galera, sempre, esses macetes específicos aqui do método, tu vai detonar e ganhar tempo. Sempre que tu tiver uma sequência de 1 a 300, de 1 a 1.000 e estiver a fim de achar a quantidade de múltiplos de um número, nesse caso eu quero múltiplos de 4. O que, que você vai fazer? Você vai pegar o último número e vai dividir por 4, que é múltiplo de 4, divide por 4. O quociente dá a quantidade de múltiplos. Vamos lá? 300 dividido por 4, aqui vai dar 3, é, 7, né? 7 vezes 4, 28, mais 2, 25. Então, eu tenho 75 múltiplos de 4. Eu tenho 75 múltiplos de 4, de 1 a 300. Renato, se dá certo, sempre ou só toda vez? Só toda vez. 75 múltiplos de 4, beleza? Imaginado. Oi? A questão, ela pediu na real, quantos não são múltiplos de 4, Renato? Então, está fácil. Por quê? Cara, se eu tenho... De 1 a 300, eu tenho 75 múltiplos de 4, quantos não... Opa! Quantos, família, não são múltiplos de 4, tá? Múltiplos de 4. Quantos não são múltiplos de 4? 300 menos 75, que dá 225, correto? Beleza? Logo, a probabilidade... Logo, a probabilidade de não ser múltiplo de 4, né, vai ser 225 divididos por 300, que é o total. Acabou. Aí vai dar a resposta. Show de bola? Zero trauma, te expliquei passo a passo, detalhado para você não errar. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui, galera, geral, geral, por 5, tá? Deixa eu sair daqui. Tá difícil ali? Divide por 5, não vai dar problema não, tá? 25 deve dar, mas vamos lá. Ó, 225 dividido por 5, dá 45. 300 por 5 vai dar 60. Eu vou dividir geral aqui logo por 15, que aí já dá. 45 por 15 dá 3 meios. tá aí a resposta. 3 meios, opa, não tem 3 meios? Como assim? É não, é 4, né? 3 meios não, tá doido? 3 quartos, tá maluco, Renato?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 Valeu, família. Tamo junto. Abraço.